vamos começar falando sobre eh, os elementos que nós temos no mdl 2.0 o mdl 2.0 ele ficou ainda mais simples do que a versão inicial a versão 1.0 isso porque na versão 1.0 ainda tínhamos dois contextos né tinha o contexto comportamental e o contexto estrutural no mdl 2.0 é um único contexto então é mais fácil ainda você não precisa se preocupar com o viewpoint você trabalha com as abstrações utilizando por exemplo o black box o qual a gente vai falar já já então vamos passar aqui elemento a elemento que nós temos no MDL tá O primeiro elemento que nós temos aqui é o user o user ele serve para representar qualquer ator que nós tenhamos no em um diagrama Beleza então por exemplo pode ser uma inteligência artificial pode ser é, um robô um bete uma pessoa Tá, um, um sistema de URA ali, né, que acaba sendo uma IA por trás, então pode ser muitas coisas, tá, desde que faça o é, uso de algum tipo de sistema, algum tipo de aplicação, tá, ele tem que ter, é o é um usuário de uma aplicação, independente de ser uma pessoa ou não, tá, ou uma área, pode ser uma área inteira que faça uso de uma aplicação específica, beleza? Então esse bonequinho aqui, né, não necessariamente precisa ser um humano, tá bom? Bom, o nosso próximo elemento aqui é o front-end front-end é utilizado para telas aplicações que vão ser utilizadas aqui pelo nosso usuário tá então tudo que o usuário consome acessa diretamente ele tem uma tela para ele acessar é um front-end tá é o que roda ali no device do nosso usuário. O nosso próximo elemento é o back-end, que é esse circulozinho aqui. Ele é uma elipse, tá? Então, tanto faz se ele for é, mais arredondado ou mais oval, não tem problema, tudo bem? É, ele representa, tipicamente, o back-end que vai ser consumido pelo front-end, mas também pode ser um microserviço, uma API, é qualquer coisa que roda no back-end. Tudo que funciona por trás, né, por baixo dos panos, é, pode ser utilizado esse elemento para representar. Então a gente pode utilizar ele para todo tipo de elemento que rode no server-side, beleza? Dá para a gente colocar dessa forma. O que roda no client-side a gente usa aqui o front-end e o que roda no server-side a gente usa o back-end, beleza? Muito bem, daí na sequência aqui nós temos o data. Esse elemento aqui, ele é utilizado para que nós é, façamos... A, a nossa camada de dados, tá? Então ele tem o formato literalmente aqui de um banquinho de dados, tá? E tipicamente ele é consumido por um back-end, por um elemento de back-end. Então um back-end me leva para um database. Lógico que não é 100% das vezes, mas na imensa maioria né, das vezes, acontece sim uma relação ali com algum tipo de dispositivo de persistência. E para todo tipo de dispositivo de persistência, você pode utilizar o database. Tanto um banco relacional quanto não relacional. Eu já vi pessoas utilizando até para representar ali uh, um storage de files, um S3, por exemplo. Embora não goste muito tá, de utilizar para esse fim. Mas tem quem utilize e está tudo bem. Tá? O MDL não tem esse, esses pontos de regras fortes que impedem você de representar ele ele é mais livre tá ele deixa você é, se expressar de uma maneira mais independente mais livre beleza bom daí nós temos aqui um elemento que eu simplesmente amo chamado black box para que serve o black box o black box ele serve para você colocar no meio de um desenho que você de repente está entrando ali no detalhe no detalhe mesmo colocando ali até as classes que eles vão ter né que ele vai ter Poxa, eu quero colocar agora aqui alguma coisa em alto nível. Beleza, eu coloco a caixa preta. A caixa preta ela é algo que eu não quero detalhar, tá? Serve para você literalmente representar isso. Tem um, um sistema inteiro, um componente de fila, uh, enfim, qualquer coisa que não faça sentido você entrar no detalhe naquele diagrama, você pode usar o black box. Ele pode inclusive ser parte do seu sistema que você não quer é, entrar no detalhe. Eu não vou mexer no back-end, beleza? É uma alteração de arquitetura de front. Então eu represento tudo que tem no front e o back-end eu coloco um black box, por exemplo, ou a minha camada de dados, ou qualquer outro elemento, tá bom? Então ele te dá uma flexibilidade muito grande, é um elemento incrível. Bom, depois nós temos aqui os quadradinhos sem estar preenchidos que é a parte e o boundary. Esses dois elementos eles servem para você representar estruturas, mostrar como é composto qualquer um dos elementos que a gente falou anteriormente, com exceção black box, né? Porque o black box você tipicamente não vai detalhar. Mas um back end, um front end, você pode colocar é, esses quadradinhos e pode colocar um dentro do outro, aqui, tá? Eu poderia ter vários quadradinhos aqui, como a gente vai ver, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, é, compondo uma parte, compondo outra parte, compondo outra parte para ilustrar como fica ali uma estrutura. Então, de uma forma muito flexível e muito intuitiva, onde você coloca um quadradinho dentro do outro, esse sem estar preenchido, né? ou seja, sem ter o um fundo escuro, são as partes, e as partes literalmente vão ajudar você a compor qualquer tipo de elemento, qualquer tipo de estrutura, de infra, de dados, é, de front-end, de back-end, e por aí vai, beleza? Bom, e a boundary, que é esse outro aqui, né? Ela serve só para organizar, ela não tem uma finalidade de demonstrar a, a estrutura mesmo, como tá, está segmentado uma tier, uma layer, tá? Tiers e layers, você utiliza aqui a parte para isso, e a boundary é só para organizar, ok? Quando você está querendo dizer que aqui tem uma DMZ, por exemplo, ou que uma rede não enxerga outra, que tem... É, uma, uma segmentação de alguma maneira ou que aquele conjunto de, de elementos roda por exemplo em um Kubernetes ali e tá então é, é para isso que serve para você organizar o seu desenho tá bom a boundary é só para isso é, eu vejo inclusive muitos desenhos que nem utilizam a boundary né que nem fazem uso dela eu recomendo que você utilize principalmente quando tiver muitos elementos tá bom